Saudações, delícias, sejam de um bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu Lúcio Que é o Nobre, eu estou de volta aqui com ele e meus amigos E aí, manos, hoje é o aqui com vocês Exatamente, rapaz Alanus o Popeye aqui comigo Porque nós temos que falar mais de Street Fighter 6 Esse canal delicioso com vocês Relacionados aí às edições especiais Que foram divulgadas Preço e algumas outras coisas Também que nós temos que comentar acerca disso Que estão disponíveis na página oficial Do Street Fighter com várias informações Então a gente vai mostrar tudo Aqui pra vocês direitinho o que cada edição tá trazendo, o preço de cada uma das plataformas aí, né? Do jogo, e também uma, uma parada que eles deixaram exclusivo o PlayStation, que eu acho que não vai deixar muitas pessoas felizes com isso, não, mas beleza. Se você tá curioso, deixa aquele likezão, se inscreve aí no canal, ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos. é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos e acesse o nosso site camelo.net é meus amigos. Pra vocês ficarem por dentro lá das nossas notícias relacionadas a games, tudo sobre a TGA tá saindo por lá também, críticas de filmes e principalmente análises de de jogos. Acesse aí, é bem curtinho, bem rapidinho e dê o um feedback para nós do site também. Vamos lá, meu querido Alânio, deixa eu trocar nossa tela a gente poder começar a ver isso daqui. Seguinte, nós estamos aqui no site oficial de Street Fighter 6, pessoal, com o reserve agora disponível sexta-feira, 2 de junho de 2023, data que estamos aí esperando ansiosamente pela chegada, que será o lançamento do jogo, né, embora nós tenhamos beta poder acontecer na semana que vem, outras betas por vir, eu acho, até o lançamento, né, no 2023. Mas, depois depois que eles revelaram aquele trailer foda pra gente com novos personagens, data de lançamento e tudo, eles atualizaram a página do Street Fighter com várias informações acerca aqui das edições especiais e preços do Street Fighter, que é algo que a gente precisa comentar aqui também com vocês. E aí, se vocês acessarem, né, o site do Street Fighter, tem um reserve agora aqui em cima, onde a gente pode ver essa página específica com todas as plataformas. E aí, se você clicar em cada uma delas aqui, ó, você vai ver ah, os conteúdos bônus que nós temos, né? As edições e tudo, assim como o preço, a gente pode clicar aqui e aí ele vai levar a gente para uma página, seja da Steam, do Xbox, do Playstation e tudo a gente poder ver o preço de cada uma dessas edições começando aqui, Alan, vou mostrar pra galera isso daqui, né? Nós temos aqui na parte do Playstation 5 e do 4, essa pré-venda barra bônus limitada, que a gente vai entrar em detalhes daqui a pouco, porque tá mais um pouco abaixo aqui, e nós temos também essa versão digital apenas que é um bônus de pré-venda da Playstation Store, que garante aí 18 títulos especiais e adesivos de Chat para galera usar lá no jogo e tudo, já colocar ali, personalizar o seu título, né? Junto ali ao seu cap com ID. E aí no PlayStation 4 também tem isso daqui. No entanto, no Xbox Series X e S. E na Steam, não tem ah, e, Ou seja, patifaria. eles deixaram essa parada aqui ó De versão digital apenas, bônus de pré-venda, os títulos e os adesivos EXCLUSIVAMENTE para o Playstation Esse é um ponto que, poxa, que sacanagem, né velho Embora seja uma coisa pequena Que não influencie no jogo de alguma forma e tal A gente vai pegar, vai jogar da mesma maneira Por que que os caras não trouxeram algo tão pequeno assim para todas as plataformas, entende? Eu acho que eles poderiam ter levado né Alanis Então, essa é a parte que a Sony trabalha né em conjunto com todas as empresas para ter um conteúdo exclusivo para quem tem o console da Sony. E eu vou ser bem sincero. Pelo menos é isso. Não é o jogo inteiro. Igual ela Exato. Esse tipo de coisa, eu não vejo problema. Benefício para quem tem o console ali e tal. Não, eu quero que o meu público tenha um benefício extra para se sentir especial. Isso eu acho sensacional. Eu acho que cada empresa deveria fazer. O que eu sou contra é fechar o jogo. É complicado, porque assim, algo tão pequeno, eu acho que eles poderiam disponibilizar para todo mundo. Não é algo que é uma coisa assim, uau, nossa, já tinha gente aqui do Playstation, nós Vamos pegar isso aqui com certeza. Não é a mesma coisa deles colocarem o Kratos no Mortal Kombat 9 para o PlayStation e o Fred apenas para o Xbox, entendeu? Como eles fizeram lá nesse jogo e tudo. E se fosse alguma coisa nesse sentido de levar um personagem exclusivo de um desses consoles aí pro jogo, aí, porra, beleza, mas uma coisa dessa daqui, cara, não vejo problema em lançar para as outras. Mas beleza, decisão dos caras. O PlayStation jogou ali uma graninha e é isso. E aí meus amigos, antes da gente ir aqui para os detalhes das edições Vamos lá, dar uma conferida nos preços disponíveis aqui em cada uma dessas plataformas Estamos aqui na Playstation Store Onde o preço base do Street Fighter Base, tá? Está por 279, 50, né Minha câmera estava um pouco em cima, agora vocês estão vendo direitinho E aqui embaixo nós temos as edições especiais a edição base está saindo nesse preço A edição Deluxe está saindo por R$ 409,50 Enquanto a Ultimate está saindo por R$ pau. Bora para a próxima aqui Aí a gente vai comentando depois R$ 279 no Xbox O base E um pouco mais abaixo aqui nós temos as edições especiais R$ 409 também a Deluxe e 499 a Ultimate. E agora, por fim, vamos para a Steam. Que aqui está um pouquinho mais barato. A edição base tá 249. Enquanto a Deluxe tá 362. E a Ultimate tá 447. Eu imaginava que a versão da Steam fosse um pouco mais barata. Principalmente a edição base. Mas uhum. ainda assim acabou passando dos 200 conto. É salgado? Pra caralho entendeu? Principalmente as edições especiais. Mas é o que a gente tem hoje dentro do mercado brasileiro, né, Lancio? Infelizmente, o imposto é, em cima de videogame é um negócio absurdo aqui no nosso país, né? É complicado, né? Não tem nada sendo desenvolvido aqui e tal, mas é salgado pra caramba. É um negócio gostoso de bancar. E eu espero de verdade, sabe, que quem pegar a versão Ultimate, que esse Year One Pass aí, que faça sentido, né? Pois é, cara. E aí nós vamos para as famigeradas edições especiais, meus amigos. Já estamos aqui com com elas, né? A Standard Edition, como o próprio nome já diz, é uma versão padrão que só vem o jogo completo Street Fighter VI. Agora, a versão Deluxe: nós temos o jogo completo, o ano 1 de Character Pass, que são quatro personagens adicionais, temos cores aqui para esses quatro personagens adicionais, uma roupa com as cores de 3 a 10 e um bônus de compra a gente poder usar na lojinha de 4200 bilhetes de drive. Já a edição Ultimate, nós temos o jogo completo, Year One Ultimate Pass, que vem quatro personagens adicionais, cores para esses quatro personagens assim como estava por aqui. A gente tem os bilhetes de drive também, só que em maior quantidade, são 7700 ao invés de 4200 e algumas coisas a mais também, ó. Cores para os quatro personagens adicionais na roupa 2, incluindo as cores de 1 a 10, para os quatro personagens adicionais novamente, roupa 3, das cores 1 a 10 e dois estágios adicionais. Diferente da Deluxe, a gente vai ter uma roupa 2 e uma roupa 3 com todas as cores e dois estágios e um pouquinho mais de bilhetes de drive. E Alanis, o que você acha? 90 conto de diferença de um pro outro para essas roupinhas e tal. Levando em consideração a facada que é cada roupinha dessa, eu acho que tá dentro, né? Se você for comprar ela separada, né? Então eu acho que pela diferença de valor compensa. O, o problema é a exorbitância, né, cara? Eu acho que o que pesa mais em tudo isso, sabe? É o jogo base, né? Porque os outros conteúdos acabam sendo em cima do valor do jogo base. Então você acaba comprando por conta de quatro bonecos e meia dúzia de roupinhas, acaba comprando quase dois jogos, velho. Eu, particularmente, não ligo tanto pra essa questão das roupinhas. Embora seja legal, eu provavelmente compraria a edição Deluxe. Aí, se alguma outra roupinha depois me interessasse, eu compraria a vulsa mesmo e já era. Visto que eu, eu, Caio, tá? Não ligo tanto pra essa questão das roupinhas. Mas tem gente que curte. Então, com certeza algumas pessoas vão querer pagar 90 reais a mais pra poder ter o conjunto completo. Eu costumo gastar com o um boneco que eu jogo. Essa que é a ideia. Por que que eu vou comprar roupinha extra pros usando GIF você não joga com ele. A recomendação é essa que você disse, né? Deluxe Edition, porque já vem aí No 1 aí, com os quatro personagens, né? Os bilhetes de drive aí, que é pra comprar coisinha na loja lá, provavelmente você vai ganhar jogando, então é só pra desbloquear coisa antes. Então você tá realmente pagando extra aí por conta de personagem adicional. Pois é, meus amigos. E aí, pra poder fechar aqui, galera, a gente tem mais um negócio pra poder mostrar pra vocês, que é o seguinte, galera, isso aqui é muito legal: Street Fighter 6 Mad Gear Box. A Mad Gear Box também está disponível para pré-venda Olha só esse conteúdo foda aqui Que vem esses dois bonecos aqui do Luke e da nossa querida Kimberly Livro de arte aqui provavelmente também Muita coisa foda E a gente ainda tem os conteúdos aqui ó Passe Ultimate do primeiro ano com quatro personagens, cores e tudo mais só que a gente tem um adicional aqui desses dois bonecos. Alguns adesivos aqui, eu acho. Poder utilizar alguma coisa pra gente poder pregar aqui em algum lugar e tal. Kit muito foda... E aqui não tem preço desse kit. Eu não sei se vocês chegaram a ver <risos> em algum lugar, tá? Mas se vocês tiverem visto aí, vocês comentem aí com a gente no chat quanto que é a facada. Deve estar uns cinco pau isso aí, mano. Na moral. Barato, meus amigos. Isso aqui não deve ser, não. Pô, <risos> oh, é sacanagem, né, mano? Esse que vontade que me dá comprar por quando... Eu vou falar pra você que eu ficaria mais, com mais vontade se tivesse Rio e Ken ali. Pois é, meus amigos. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido esse videozinho, trazendo todas as informações aqui pra vocês das edições, preços e tudo. Tudo mais que vocês precisam saber sobre Street Fighter 6, né? E comentem agora o que vocês acharam de tudo isso daqui. Se pra vocês tá salgado também, tem certeza que tá. Qual edição <risos> vocês pretendem pegar aí. E o que vocês acharam também do que vem, né? Nessas edições. E desse kit da Mad Gear com esses dois bonecos e tudo mais. A gente vai adorar ver os comentários de todos aí, meus amigos. E, mais uma vez, não se esqueçam de deixar aquele likezão. Se inscrever no canal ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos. Vamos ficando por aqui. Um beijo.